que vai demorar um tempo até a gente voltar pro vilarejo dos Waddle Dons aqui. A propósito, uma coisa uh, que eu devo mencionar aqui, acho que no último episódio o... a emulação teve um pouco mais de travadas do que deveria ter porque yeah, o driver atual da Nvidia está bugado, mas enfim, eu deletei duas DLLs e agora o problema deve ser. Oh, dá para você voltar para cá? pra Insane Beach eu definitivamente uh, nem reparei uh, para onde eu estava indo, pensando que isso aqui era a estrela para sair uh, ok, tudo bem aqui, é aqui pro mapa tá bem no centro não tem como errar e ainda assim eu errei, é realmente incrível, mas enfim, vamos logo a terceira fase aqui Rock Roll Rolling Road, uh, onde instintivamente o Kirby sente uma vontade inexplicável de encontrar uma aranha para tentar manipulá-la de maneiras bizarras. Uh, mas. Yeah, você perde os poderes quando você reiniciar o jogo, que não é super legal, mas tudo bem. A propósito isso aqui é literalmente um inimigo de Yoshi's Island. Uh, só, com... só que é roxo ao invés de qualquer outra coisa. Mas enfim, Needle, sem dúvida alguma, é um poder que aumentou bastante em utilidade aqui. Olha só pra isso como você pode ir rápido. Mas é, basicamente, Needle se tornou o poder Katamari nesse jogo. E é, você pode arremessar. Ah, ainda não. Ainda não, aparentemente. Mas é, mais importante do que isso, o poder novo desse jogo. Ranger, basicamente, você tem uma arma, você pode minar a arma, você pode carregar o tiro. Uh, yeah, isso aqui é potencialmente a melhor arma do jogo. E é simplesmente boa. É simplesmente boa demais. A propósito, uh, comer uh, comida que está em cima de um tronco de árvore é uma das missões que você tem aqui. O que, uh, sem dúvida alguma, é uma ideia. Mas tudo bem. Ou oh, é, yeah, se você segurar o botão de ataque quando estiver no ar, uh, o Kirby faz este ataque. Que eu acho que não, faz, não é super extraordinário, mas ei, hey, ele existe e ele pode ser utilizado para fazer dano extra em alguns momentos e em alguns lugares. Mas é, vamos instantaneamente demolir aquele inimigo. E como vocês puderam perceber, uh, tinha, um, tinha um terceiro nível de carga ali que eu nem tinha sequer percebido uh, aqui enquanto eu tava tentando, mas tudo bem. Ah, eu acho que aquele inimigo dá respawn, então não vou me preocupar com isso, mas é... Várias fases que tem o Power-Up de Ranger uh, também tem diversos alvos que você tem que uh, atirar neles para liberar alguma coisa e alguns deles são bem difíceis de se perceber, então você tem que estar de olho. É realmente importante. Enfim, sejam bem-vindos ao meu quarto ou quinto Let's Play uh, de Super Mario 64. Uh, hoje nós iremos pegar a quinta estrela de Hazy Maze Cave. É a quinta ou é a sexta? Eu vivo me esquecendo completamente. A propósito, se liga nesse segredo. Eu acho que eu tive que voltar... Uh, para essa fase da primeira vez que eu joguei o jogo para conseguir encontrar isso aqui porque é bem sutil. Esse jogo esconde bem os seus segredos, mas tipo, ele esconde bem de uma maneira justa. Que é natural. E eu aprovo, sem dúvida alguma, mas é. Uma coisa importante de se fazer nessa fase aqui é simplesmente tentar manter o Power-Up Ranger até o fim e não destruir. Uh! Aquele cachorro ali se você não tiver o poder Porque tipo, sei lá, vai ver se você simplesmente realmente quer utilizar a Needle a fase inteira E é perfeitamente justo Isso aqui é Kirby, afinal, mas... Ah, uh, yeah, nesse caso você teria que reiniciar a fase Ok, com o um tiro carregado você pode... aí, o que é aquilo? Eu estou profundamente indignado com isso, mas tudo bem Oh, sabe o que seria realmente legal se você pudesse utilizar. Yeah! Se você pudesse utilizar é, controle de giroscópio aqui para controlar o alvo do Kirby. Honestamente, eu tô surpreso que isso não é algo que você pode fazer aqui. Ah, vai ver, isso ia, sei lá. exigir recursos e esforço demais. É, possivelmente. Pra uma coisa que você só... Ó, oh, isso foi estúpido. Que você só usa bem pouco aqui. E é, isso, isso faz sentido. Bom, yeah! Isso aqui também eu não tinha perdido originalmente. Porque eu não tinha percebido esse ponto aqui. Mas, enfim. Agora, novamente. De uma maneira realmente sutil. Kirby volta a fazer uma homenagem a Crash Bandicoot. Aqui, novamente. Ahn... Uh... Realmente, bem, bem sutil. Mas é importante apertar esse botão, porque esse é um botão que vai ser destruído pela aquela rocha imensa. Então, é, isso não era algo que eu tinha percebido originalmente e eu tive que refazer a fase. Uh, a propósito, eu devo mencionar que, tipo, o comentário que eu fiz antes sobre ser homenagem a Crash Bandicoot é... Não algo sincero, é um comentário irônico etc. Não é algo que eu literalmente acredito, a não ser, é claro, que, sei lá, algum desenvolvedor diga ah oh, yeah, não, sim, definitivamente isso foi uma referência deliberada a Crash Bandicoot Que a gente colocou assim, qual o começo do jogo, isso é uma referência insane Beach Mas... Uh, ah, yeah. A propósito, a última missão oculta aqui é simplesmente... Ei, idiota, não caia no buraco. Então, yeah, eu não serei um idiota e não irei cair no buraco. Uh, a forma de carro do Kirby é tão boa de se controlar, a propósito. Eles realmente acertaram tremendamente aqui nos controles. Tipo, poderia ter, até inclusive ser... Isso é transformado num minigame inteiro separado. Tipo, geralmente Kirby costuma ter muitos minigames. Uh, então, yeah, isso poderia ser um deles aqui. As Bob até sequer chegaram a planejar isso, mas aí pensaram... É, não, é melhor não. Tipo, esse jogo, no geral, é um jogo que tem... Uh, Ambições muito mais humildes do que a maioria dos jogos do Kirby, simplesmente porque eles estão fazendo algo aqui completamente novo e diferente. Eles dar uma diminuída no escopo total, só para evitar problemas no desenvolvimento. E honestamente, fantástico, mas... Oh, eu tô animado para o próximo jogo do Kirby. Eu espero que não demore uma eternidade para sair... Nem nada aí. E... oh simplesmente terminar essa fase fez mais duas Treasure Roads abrirem ali. Ok, tudo bem. Vamos lá. Fire Treasure. Isso aqui. Hum, será que isso aqui já vai ser um que vai ter uma nuance especial? Oh, yeah! Isso aqui absolutamente tem uma nuance especial. Ok, primeira coisa você tem que destruir aquilo agora. Segure o botão. E o pavio queima mais rápido. É basicamente aqui onde isso importa. Uh, eu poderia utilizar, tipo, o ataque burning especificamente aqui, mas eu também podia não fazer isso. E isso pode ser mais rápido no fim das contas, mas... Yeah, basicamente, se você compreende esse segredo, dá certo. Um, ok, yeah, você não pode fazer o ataque enquanto você está no chão. Tipo, duh, eu estou sendo bem burro aqui nesse momento, mas é ok. E isso é o fim disso. Quando você sabe o que fazer e as coisas são... Jesus! Isso foi muito abaixo do tempo que o jogo imaginava. Ok, não, o jogo ainda não exige o truque de acelerar o pavio. Uh, eu acho que isso só vai ser algo que o jogo vai exigir na última Treasure Road que utiliza fogo. Talvez. Ou oh, agora, Ranger. Onde nós descobriremos exatamente como mirar. Aqui. Ou, oh, falando em mirar, acho que vale a pena mencionar algo que, tipo, eu come... Uou! Que travada! Só pra carregar aquela dica ali, é o que parece. e uh, Yeah. Algo que eu ia mencionar é que, tipo, eu comecei a jogar of Servers, Oh yeah! Bela Mira. Através do PCSX2. Uh, eu joguei só um pouco do começo do jogo. Aí depois uh, salvei. Só pra fazer, dar uma testada. Eu acho que o jogo nem sequer... Eu nem sequer cheguei à sessão save. Eu tô fazendo isso aqui da maneira mais bem feita. Ok. Acabe com... O São Bernardo, antes que isso... Ok, ótimo. Nada disso foi ótimo. Ok, peraí, peraí, peraí. Hora de correr, hora de correr, hora de correr. Uh, <risos> isso foi péssimo porque eu tava distraído. Uh, ah... Yeah, e enfim... Uh, aquele jogo é meio que um desastre de se jogar com o um controle, afinal, é um jogo de tiro em terceira pessoa. Mas aquele jogo suporta mouse e teclado mesmo no Playstation 2. Que uh, Que insano! Um jogo que suporta mouse e teclado no Playstation 2! Enfim, eu tentei uh, jogar ele no PCS 2 com mouse e teclado e mirar continua extremamente esquisito. Aí eu não sei se, tipo, isso é um problema do PCSX2 que a versão atual com a interface QT. Um, tem alguma diferença eu, eu, eu não sei A propósito, vale a pena notar que uh, Esse shopping se chama Alival Mall E tipo Esse é um nome Que instantaneamente Faz você Se sentir inseguro E suspeito Especialmente Considerando a uh, que isso aqui é um jogo do Kirby. Mas é, tipo. Simplesmente. A primeira coisa que eu penso quando. Eu leio Alive ou Mal é simplesmente. Hum. Uh, o slogan da Umbrella. É isso a primeira coisa que vem à mente. Mas é. Honestamente, é os jogos do Kirby são jogos que te treinam pra desconfiar de tudo. Oh, a propósito. Pausar pra lore não é mais uma coisa que existe nesse jogo. É Está atrelado aos bonecos. Eu acho que eu já falei isso no último episódio. Mas se eu não falei... Uh, agora eu estou falando. Mas é, uma das missões aqui que você tem que fazer é simplesmente comer quatro donuts. Uh, o que parece mais simples do que realmente é. Porque, tipo, eu acho que tem especificamente... Uh, quatro danades na fase inteira e, tipo, é fácil você terminar a fase sem acabar encontrando todas, mas olha isso exatamente aqui nós temos... oh, só moedas estrela, ok, tudo bem, eu pensei que aquilo ia fazer uma das danas aparecerem, mas definitivamente não é o caso ah, seria esse um bom momento para utilizar bombas? não, não, deixa eu simplesmente continuar com a destruição em massa disso aqui Quer saber? Não, não, não, pra falar a verdade Deixa eu tirar isso Tipo, este é O melhor poder Ok, eu sei que eu disse que era o melhor poder do jogo inteiro Depende Do que você está fazendo Tipo, isso não é Algo objetivo Existem situações Onde aquele é o melhor poder E existem situações Onde não é e eu acho que isso vai ficar bem claro uh, logo, logo. Porque, tipo... Uh, Hammer e sword também são tremendos competidores nesse aspecto. Mas, uh, enfim, ok. Eu comi uma donut ali e... Oh, yeah! Uma das Eu estou escutando um waddle Mas é, uh, simplesmente pegar um... Pirulito de invencibilidade é uma das missões. E eu estou vendo aquele Waddle de. Ok, será que eu consigo passar por tudo isso aqui antes da invencibilidade? Sério? Você não consegue destruir caixas enquanto você está invencível. Fascinante. Bom, honestamente, pra falar a verdade, eu acho que isso é bom. Tipo, já imaginava se. Tipo, quando você fica invencível em qualquer videogame, seja estrela. ...do Mario ou qualquer outra coisa, se... ...todo lugar que você andasse, você abrisse uma cratera... Ok, eu sei que isso parece incrível, agora que eu tô dizendo isso... E... yeah, quer saber? Isso realmente meio que é incrível, mas... yeah... Uh, deixa pra lá. Ok, aqui nós temos um dos mouthful, mode... yeah, mouthful modes mais bizarros, simplesmente você com ultra força tenta derrubar isso aqui. Ei, convenientemente o Kirby não se machuca aqui, mas é, nós temos que ir na zona do hambúrguer. Ok, basicamente, uh, aqui é um lugar onde você pode entrar no lugar errado e o jogo considera isso como se perder. Entre aspas, e é e uma das missões é, tipo, tomar o caminho correto sem se perder. Tem simplesmente um caminho correto e diversos caminhos errados. A propósito, os aqui simplesmente... Uh, eles não estão nem com medo, eles estão simplesmente observando os magníficos hambúrguer e patata frita ali. Olha só para esses modelos de qualidade, o jeito que a iluminação, as sombras caem em cima dessa deliciosa comida modelada com milhares de polígonos. Eles não estão nem com fome, eles estão simplesmente atônitos com essa obra de arte. Mas, é, não, honestamente, uh, tipo... Uh, jogos costumam caprichar bastante toda vez que uh, se coloca comida... Em algum jogo, não importa o contexto, mas... Enfim... Uh, o Kirby consegue admirar a apreciação dos Wolfs Pela uh, tremenda arte culinária acontecendo ali Mas, olha, o Kirby simplesmente prefere comer Ao invés de admirar Eu acho que eu vou precisar de fogo aqui, mas não tenho certeza aí E aí, yeah, vocês viram o que aconteceu ali? O Kirby... Atacou um inimigo e ele pegou velocidade. Notável, não é? Oh, Wild Frost! Olha só pra você. Observe o que acabou de acontecer ali. Ah, pois é. Se você desviar com o Kirby, você ah, basicamente consegue um Flurry Rush de Battle of the Wild. E, yeah, isso, isso é incrível. Isso simplesmente é incrível. Ok, agora você vai correr na minha direção. Sim, você cometeu um erro... Oh, não! Ele me atingiu. Eu estou atônito com o que acabou de acontecer ali. Uh, ah, yeah, a Tipo, uh, desviar ali perfeitamente é bom, mas não te deixa invencível. A propósito... Uh, ah, isso é incrível, porque o Kirby fica patinando e é bem legal. E, peraí... Se eu ficar... Oh, yeah, sim, você pode dar uma... Deslizada boa aqui, só que o Kirby perde velocidade bem rápido O que é trágico Mas é, isso aqui uh, Basicamente é equivalente da habilidade de fogo Só tem o extra daquela capacidade de deslizar uh, Eu acho que eu não vou precisar congelar nada Necessariamente aqui, mas eu vou continuar com isso aqui Ok, o que nós temos aqui? Só isso? Tudo bem, sem problema se bem que eu estou escutando um Waddle Dee por aqui. Ok, não, eu me lembro de precisar de gelo por aqui. Cadê o Waddle Dee? Eu escuto os Ok, eu tô eu tô perdendo algo sutil. Será que eu estou ouvindo coisas? Deixa eu voltar aqui. Antes. Ok. Eu acho que. Eu tô ouvindo coisas. Completamente. Absolutamente. Deixa para lá. É isso que acontece uh, quando você está falando. Pera aí, o quê? Oh, isso congela inimigos? Fascinante. A propósito, aquele pobre Sir Kibble simplesmente explodiu ali. Pobre coitado. Ok, eu tava pensando nisso aqui. E sim, você precisa de fato de gelo. E yeah, é por isso que memória é importante. Ok, agora se eu não me engano você tem que correr. Aqui quanto tempo, caso contrário você perde o Waddle Ou eu estou completamente enganado. Eu... Realmente não tenho certeza. A propósito, Donut! Fácil de você ignorar. Ok, dois de quatro. Eu espero que eu não tenha perdido nenhuma. Ok, não, eu sei que eu não perdi nenhuma. Uh, justamente por essa parte, que é mais um dos outros lugares... Uh, mais um dos lugares onde você tem a possibilidade de se perder. Uh, eu acho que justamente no caminho certo você consegue uma Donut. Aí no fim da fase tem mais uma outra. Olha... Honestamente, é bom que, tipo, faz menos de um ano, desde a última vez que eu joguei esse jogo. Porque assim, uh, eu consigo fazer tudo com máxima eficiência. Ok? E ali, como vocês puderam perceber, uh, é onde tem sorvete no canto direito. Ok, eu acho que tem uma outra placa uh, que completa isso aqui em algum lugar, mas eu não tenho certeza de... Oh, é aqui. Honestamente well, eu nem precisava derrubar isso aqui, mas tudo bem Ok A esquerda... Oh, é yeah, simplesmente é a mesma placa Sorvete na direita, bolo na esquerda E como vocês podem perceber, tipo, tem dois bolos na esquerda Isso aqui foi... Foi feito... De uma maneira interessante Para evitar que você simplesmente passe através da pura força bruta mas é, agora, neste lugar, os wolfs estão admirando bolos, ao invés de um bolos. Ah, faz sentido, tipo, eles disseram na placa que aqui teria bolos, então, ei, hey, completamente justo. Ok, quer saber? Provavelmente deveria libertar o adulto primeiro. Ele certamente não está confortável dentro daquele baú. E, tipo, definitivamente aqueles pássaros que estavam segurando... Ahn... Uh, a jaula ali não estavam confortáveis também. Um, yeah, provavelmente. Hum. Vendo o Kirby deslizar ali por cima do corrimão aqui. Tipo. Será que. Eu acho que daria certo fazer um jogo de skate com o Kirby. Bom, em primeiro lugar, porque tipo. Você pode colocar Kirby em qualquer tipo de jogo e vai dar certo. Tipo... Eu não tenho dúvida que a Nintendo conseguiria fazer um jogo de tiro em primeira pessoa de qualidade do Kirby. Mas, isso não é nem nada super chocante. Nem nada a propósito. Isso aqui é ótimo. Tipo... Tá tudo pregado ali, então o Kirby simplesmente derruba a parede inteira. É simplesmente... É forte demais. Completamente impossível de se derrotar. Mas aqui que eu tava dizendo... Tipo, já tem um jogo de tiro do Mario, que é o Yoshi Safari, então... Yeah! Dá pra fazer isso sem... ...exigir muita criatividade nem nada. Tipo... Ah, não. Eu acho... acho que isso é um pouquinho inevitável. Ah... Pra falar a verdade... Talvez não, considerando que... ...jogos de tiro em primeira ou terceira pessoa... ...continuam não sendo exatamente super populares no Japão, mas... ...aparentemente Apex Legends... ...de todas as coisas é popular, então... Quer saber? Talvez eu deveria calar a boca. Talvez eu estou completamente enganado. Talvez as coisas estão mudando e o jogo de tiro do Kirby finalmente vai acontecer. Eu estou animado, mas... Enfim, yeah, precisou de 17 Waddle Dees ali pra quebrar aquela parede estilo Pikmin, mas tipo, eu acho que o Kirby consegue derrubar... Uma muralha de uma fortaleza sem muita dificuldade. Ele simplesmente, sei lá, tava com preguiça. Dessa vez especificamente. Oh, tesouro de gelo. Oh, eu especificamente me lembro desse aqui porque, tipo... Ele é meu que boliche também. Só que dessa vez, o Kirby é a bola. Oh, apertando o botão completamente... Oh, pera aí um instante. Deixa eu mostrar algo. Yeah, Kirby fica completamente... Uh, perfeitamente... Será que dá pra... Ok, não, ele não fica deslizando. Ele fica... Eu acho que ele tem defesa perfeita quando ele tá utilizando uh, isso, o que pode ser útil em algumas situações. Mas é, uh, vamos fazer isso direito. Basicamente, você tem que deslizar, então ir pra cá, aí então você desliza, aí então você vai pra cá, então você desliza, aí então você vai pra lá. Honestamente! Bem simples. Me pergunto quantas pessoas uh, chegaram a tropeçar naquele gordo ali. Ah, oh, ok. É, eu realmente não fiz isso da maneira mais otimizada do mundo, mas tudo bem. Ok, aqui é simplesmente uh, o ideal. É tipo, nem você... Ok, deixa para lá. Isto é o ideal. O Kirby pega bastante velocidade quando ele está deslizando. Uh, mas é ok, isso foi... Ok, foi bom o suficiente, apesar daquele final realmente não ter sido otimizado. Ok, tudo bem. Eu aceito. Tipo, essas Treasure Roads são fáceis por enquanto, mas vão ficar meio complicadas no futuro. Ok, agora as missões aqui contra esse chefe, eu acho que tipo não dá pra fazer tudo da primeira vez. Ou oh, absolutamente dá. Deixa para lá. OK, isso aqui vai ser um pouquinho complicado fazer tudo exatamente uh, ao mesmo tempo, mas tudo bem. Algo que deveria estar liberado desde o início aqui, que eu deveria dizer, é simplesmente que você tem que derrotar ele com a habilidade Sword para conseguir uma daquelas coisas. A propósito, é completamente desnecessário uh, colocar um monte de bananas ali. Tipo, se você estiver com a vida cheia, vai estar tudo ok. E yeah, é, não, você não ganha nada de especial com aquilo. Mas é, nós iremos utilizar a espada contra o chefe aqui. Olha, uma coisa eu devo mencionar sobre os chefes neste jogo, e isso é que a música de chefe realmente é longe de ser a melhor de todos os jogos do Kirby aqui. A propósito, o Kirby tem umas expressões realmente boas aqui, mas. Ok! Vamos lá! Primeira coisa a se fazer aqui: passar por debaixo das pernas dele. Ok. Oh. Yeah, eu tenho que me lembrar que, tipo, isso é a versão normal, base, simples dele. Realmente não é muito difícil. Ok, agora... Será que eu consigo? Ok, isso não... Uh! Eu levei dano. Eu levei um pouquinho de dano. Droga. Oh! Não, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Oh, mas tudo bem, eu não vou me preocupar muito com... Oh, qual é? Sério? Eu fui agarrado por isso. Ok. Eu não estou jogando de uma maneira inteligente aqui. Tá na hora de parar com isso. Ok. Só que eu... Olha, eu realmente deveria, tipo... Qual é? Eu dizia ali. A coisa inteligente de se fazer... É simplesmente... Pera aí, não! Eu tenho que derrotar ele dentro de dois minutos, então... E yeah, é por isso que eu tava sendo tão agressivo ali. Para derrotar ele em dois minutos, uh, você simplesmente sai atacando feito um completo lunático. E... Demole completamente a barra de vida dele. Acho que eu nem preciso ser tão agressivo aqui. Mas eu vou ser, de qualquer maneira. Ok. E agora... Uh, eu dou umas desviadas e... Oh, ele conseguiu me atingir ali. Ele, ele girou muito mais do que eu imaginava. Mas yeah, o ataque carregado é tão bom aqui. Ok, dou umas giradas. Ah, se eu fosse um pouquinho melhor com o time, porque ele teria dado mais certo, mas tudo bem. Agora para eu realmente derrotar ele sem levar dano. Eu não sei se tipo com habilidade normal ou não, ok? Isso valeu, isso isso não foi rápido o suficiente ou foi rápido o suficiente? Ótimo, simplesmente demorou para aparecer ali ah. que o desafio foi completo, ok? Ok, ok. Fiz quase tudo, falta falta ainda o último objetivo, ok? Eu Honestamente, eu acho que talvez seja melhor eu fazer isso sem nenhuma habilidade, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu realmente não tenho certeza. Ok, objetivamente, o mais fácil seria utilizar a habilidade da pistola, mas... Hmm. Ok, o jogo nos raptou aqui para Waddle adult Oh! O jogo de fato nos raptou para Waddle Ok, e agora nós temos a Gacha ali. E aqui nós temos o primeiro... Bom, na verdade o segundo edifício. É mas um edifício realmente bom aqui. Ok, sim, Elflin. Isso realmente é algo interessante e bom aqui. E ele tá realmente animado pra me falar sobre isso. Eu quase saí. Ok, yeah, yeah, yeah. A loja de armas do Waddle Honestamente, chamar isso aqui de loja... Uh, não é a coisa mais correta de se falar, mas tudo bem. Aqui você pode pegar... Habilidades que você descobriu aqui. E você pode, inclusive... Melhorar as habilidades. E yeah, agora o Cutter pode ser melhorado. E o Fogo pode ser melhorado, Provocando Fire. E yeah, a gente também pode encontrar... Uh, mais plantas nas fases que permitem que a gente veja as coisas aqui, ok, yeah, vamos uh, melhorar isso aqui, eu acho que vai ser de graça, e tipo, cada, cada coisa que você melhora é, tipo, objetivamente melhor do que a versão original do Power Up, então, tipo, tem poucos... Tem poucas habilidades nesse jogo mas essa mecânica de melhorar cada uma das habilidades compensa eu acredito que compensa tipo olha pra isso e todos os novos designs dos chapéus também isso isso é incrível e você inclusive tem uma salinha aqui do lado que você pode utilizar para testar tipo olha pra isso dois chakras de cada vez. É realmente incrível. E ah, você pode carregar os dois aqui, tipo... De repente, Cutter é uma habilidade muito melhor do que costumava ser. Ok. Isso aqui é fantástico, mas isto aqui é simplesmente meio quebrado para esse ponto no jogo. Ok, eu posso pular cutscene e eu vou. Volquei no Fire! Faz muito dano. A propósito, Kirby simplesmente cuspindo rochas vulcânicas aqui. Tipo, isso... Isso honestamente me lembra de uma magia específica de Dark Souls 3. <risos> Mas é ok, eu absolutamente estou preparado para continuar explorando neste momento. Tem um modo de... Ok, yeah, ainda tem a cena mostrando... Que vai abrir o próximo mundo. E, pra falar a verdade, yeah, uma coisa que eu deveria mencionar aqui é que, tipo, todos os mundos aqui têm seu próprio, sua própria versão do tema do jogo e é fantástico. Bom, um dos dois temas do jogo eu deveria dizer, mas. E, yeah, ok, deixa eu ver aqui. Lista de Treasure Roads. Ok, eu já peguei tudo que eu deveria aqui, mas falta um. Falta eu derrotar o Gorimondo sem levar dano aqui, o que eu acredito que vai ser de boa com o Volcano Fire. Tipo, simplesmente o absoluto DPS que eu vou conseguir fazer aqui deve ser mais do que suficiente pra acabar com ele. Ok, vamos em frente aqui. Tipo, o que me incomoda aqui é que você uh, demora um pouco para chegar no chefe. Eu acho que podiam ter colocado, sei lá, uma maneira de imediatamente começar na luta. O que é um pouquinho complicado considerando que tem este momento interativo que você tem que chacoalhar o controle aqui, mas tudo bem. Ok, está na hora. Ok, simplesmente com um o DPS aqui eu salto, então continuo o DPS, então salto e eu continuo no DPS. Então ele vai pra longe e agora ele vai tentar arremessar algo em mim. Fracassa completamente, então então eu fracasso completamente. Tipo, não tem nenhuma opção de reiniciar, simplesmente é, continue ou saia da fase. Por quê? Ok, agora vai. Só tenho que, tipo, jogar bem. <risos> isso realmente não é algo difícil. Ok. Meu, parece que ele vai começar a fazer o Lariat estendido ali quando tá fazendo isso, só que não. Ok, aqui é melhor você desviar de longe. Ok. Vai continuar fazendo isso ou o quê? Ok. Simplesmente salta. E agora ele deve entrar na segunda fase da luta, correto? A resposta é sim. E eu continuo podendo fazer dano nele. Ótimo. Agora ele vai começar o Lariat. E agora eu caio fora. E é isso. Continue levando dano. Ok. Eu acho que simplesmente se eu atacar ele agora, depois que ele ficar tonto, vai ser o suficiente. De boa, correto? A resposta é... Oh, novamente, eu pensei que ele ia fazer o Lariat. Não era o caso e... Ok, simplesmente um último Burning foi suficiente. Uh, mas é, uma coisa que eu devo dizer sobre esse jogo aqui é que, tipo... De longe, esse jogo tem as melhores lutas contra chefes uh, da série inteira. Simplesmente porque você tem, tipo... Uh, uma desviada perfeita Que você pode utilizar Isso dá uma melhorada Notável Em tudo E tipo, eu acho que simplesmente pelo jogo C3D Tem uma claridade extra uh, Quando os chefes vão Atacar Que torna mais natural Você desviar dos ataques E eu Eu aprovo Eu extremamente aprovo mas, yeah, propósito hilário. Tipo, eu ter visto muitas pessoas uh, fazerem essa desviada e eles mencionarem Oh, melhor combate que Elden Ring. <risos> uh, meio que não sacaticamente concordo um pouquinho. Mais <risos> é somente, pra falar a verdade, é só porque eu... Tipo, eu, eu já joguei uh, Souls demais e, tipo, só tem um jogo do Kirby nesse estilo. Tem... Isso, isso faz uma grande diferença, mas... yeah Isso aqui, definitivamente, é um jogo que tem gráficos de qualidade extraordinária. Tipo, realmente é a prova que não é super necessário você ter gráficos extraordinários ok, você tem que quebrar três dessas nozes uh, para conseguir algo um, pra conseguir um dos objetivos mas eu tava dizendo eu não sei, tanto faz não importa mais oh, aqui eu me lembro que tem um segredo que eu fiquei indignado quando eu descobri ele e honestamente provavelmente Provavelmente uh, vocês nem vão perceber até eu pegar Ok, mas primeiro vamos destruir mais uma dessas nozes Ou elas é, simplesmente flutuam aqui na água Ok, tudo bem Mas é, como vocês podem perceber aqui do lado uh, Aqui não é o lugar que eu estava pensando Então deixa pra lá sobre o que eu ia ou não demonstrar Ok. Yeah, não, é, é bem depois. Tipo, eu tô pensando demais no futuro e eu realmente não deveria neste momento. Mas eu me lembro. Oh! Wild Bonkers! Oh oh! Como vai você? Me deixe. Oh! Yeah! E tipo, você fica com um ataque mais poderoso quando você dizia de um ataque, isso é fantástico. Yeah! Oh não! Isso! É um ataque que. Tipo, te alcance. Ok, quando essa party com os por favor. E boom! Pera aí, o quê? Você sobreviveu? Eu estou vagamente decepcionado com isso. Me dê seu martelo. Yes! Martelo aqui oblitera e tipo, também não tem um bug associado aqui que você tipo bate. O martelo no chão, aí começa a flutuar e você pode ir extra alto. Mas, uh, tipo, nesse jogo isso realmente não importa muito. Mas enfim. E yeah, é, o martelo ele obtera. Ele é realmente poderoso. E o ataque carregado é insano e deleta chefes. Uh, e yeah, é, melhor habilidade para chefes. Honestamente, eu... existe uma competição real. Nesse jogo, entre espada e martelo, e eu gosto muito disso ser algo que existe. Tipo, de ter diversas habilidades uh, que competem em viabilidade. Bom, não tenho muitas habilidades nesse jogo, pra ser perfeitamente honesto. Então, é claro que isso acontece, mas, ei, hey, de uma maneira ou de outra, eu aprovo. A propósito, o Adolji salvo neste momento. Yeah, eu sinto que também esse jogo faz um trabalho bem melhor do que a maioria dos jogos do Kirby de telegrafar quais habilidades você precisa. A propósito, missão cumprida. <risos> um, de telegrafar quais poderes você precisa pra uh, conseguir alguma coisa. A ah, propósito, aí deixa eu. Ok. Eu, por algum motivo, pensei que os Scarfs não ficavam curiosos nesse jogo. Uh, eu acho que eu simplesmente nunca tentei uh, sugar eles com habilidade nenhuma, e é, yeah, provavelmente isso foi o que causou isso. Mas é, uh, tudo bem, deixa eu dar uma olhada novamente. Ok, eu tava pensando numa fase completamente diferente sobre o segredo uh, da indignação absoluta, então. Deixe para lá, neste exato momento. Tem uma Wolf aqui indicando que você pode subir aqui. Level Design de Qualidade. Algo sutil, facilmente ignorável, que se você simplesmente perceber, significa... Ei, olha, tem um segredo. É tipo uma área secreta inteira aqui. Uma pequena área secreta inteira, mas uma área secreta inteira de qualquer maneira. Ó, oh, isso aqui é uma corrida, né? Sim. Corrida que, inclusive, tem sua própria música aqui, não é? Yeah. é. Eu gosto do fato que, tipo, esse tipo de desafio agora tem sua própria música. Algo que realmente não existia uh, nos... Jogos anteriores do Kirby que também tinham esse tipo de coisa e Mas também isso ajuda você a saber exatamente quanto tempo você tem ou não E também tipo, eu acho que é fácil em alguns jogos do Kirby você ativar um desafio Você tem um tempo pra completar sem perceber e acabar perdendo a chance O que não é legal quando acontece o um jogo dando umas travadinhas ali era simplesmente porque aquele crocodilo estava uh, carregando uma animação? É possível! Propósito, crocodilo completamente invencível. Uh, ok, isso aqui é um segredo que, tipo, eu fiquei um pouquinho... Oh, yeah! é, a propósito, você pode utilizar habilidades Mouthful enquanto você tá com poder, o que é bom. Você tem que completar a placa pois é esse, esse era essa era a última missão aqui mas é agora o ventilador aqui é realmente quebrado porque tipo ele tem uma movimentação aqui basicamente completa com a diferença de que ele não pode uh, voar ali e tem um ataque que destrói a propósito yeah, eu acho que o vento aqui consegue demolir até os crocodilos uh, então, yeah, quando eu disse invencível, na verdade eu queria dizer relativamente invencível. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Yes, as tô... Ah, quer saber? Eu acho que não tem muito ali. Yeah, não, aquilo só leva a gente para o fim da fase. Não estou interessado nisso nesse exato momento. Eu quero explorar esse campo aqui, a propósito. Espera, o que é sério? Oh yeah, faz você a uh, ser atingido de bobeira aqui, se você não tiver velocidade suficiente. Uh, portanto, você tem que prestar um pouquinho de atenção a aí. E hey, eu acho que isso são todas as missões feitas até o fim aqui. Mas é como vocês podem perceber, você pode destruir isso aqui. E é aqui que você encontra o último Waddle de mas primeiro acaba com os crocodilos. Para pegar estrelas. A propósito, eu tenho que... Ah, para falar a verdade, eu acredito que eu não vou... Uh, ter muitos problemas em termos de... Uh, levar estrelas a 999 e eu ficar com isso no limite, ali. Porque eu vou sempre ficar gastando para melhorar as minhas habilidades. Então vai estar ok. O importante é, tipo terminar o jogo com uma quantidade bem grande de moedas para eu poder utilizar uh, no gachapon porque isso é necessário ah, eu acho que eu meio que acabei ignorando um pequeno segredo ali do lado, mas eu não tenho muita certeza sobre isso ok eu também não sei se tipo eu deveria gastar tudo Engate a com entre um episódio ou outro, porque tipo, eu ainda vou encontrar mais nas fases, então eu tô meio que ah sobre isso. E é completamente justo ficar meio que ah sobre isso. Ah, enfim, quantos Waddle G's eu tenho neste exato momento? Eu não sei se isso é suficiente pra eu abrir a próxima coisa ou não, mas... Ah, quer saber? Vamos direto para a próxima fase aqui. Esta aqui é a fase que me deixou indignado com, segredo. com o segredo. A propósito, eu vou ter que uh, me livrar do martelo. É triste, mas é verdade. Mas é... Uma das... <coughs> uma das missões dessa fase aqui é simplesmente... Diga olá para três pássaros, o que... Ok. Ok. Yeah, eu definitivamente disse olá para aquele passa. <risos> ah, isso... isso é estúpido, mas tudo bem. A propósito, essas focas com bombas te dão poder de bomba. Tipo, isso parece óbvio, mas eu estou mencionando aqui uma segunda vez. A propósito, aqui você coleta cinco dessas coisas e algo acontece. Eu, pra falar a verdade, nem sei se é a mesma coisa... Que acontece aqui sempre? Oh, Nia, na, na, na, na, na, na, na, não exploda, por favor. Ok. Eu não explodi. Ótimo. Fantástico. Aqui um monte de gente vai atrás de você assim que você coleta aquilo, mas tipo... Oh, não. Que ameaça terrível. Meu, Kirby é tão lento quando ele estava flutuando aqui. Pra falar a verdade, o fato deles terem tornado o Kirby super lento quando ele... Uh, tá voando é realmente uma maneira boa de equilibrar isso aqui mas e yeah, é você é recompensado com um Adam de ali naquele baú e também um monte de uma estrela realmente uma boa recompensa ao pegar aquilo tudo Ok com isso feito uh, será que vale ou oh, posso carregar isso mesmo na água Ok, isso é completamente desnecessário Mas bom saber Que é algo que eu posso fazer Ok, tem aqueles amigos ali com Ok, bom Chegou a hora de eu me livrar disso Porque aqui nós temos uma habilidade Completamente nova Que é a habilidade de cavar Com a habilidade de cavar você pode Primeiramente Se levar dessa topeira. Ok oh ali era simplesmente coisa da topeira, tipo, não tinha nada aqui, ó. Nada especial pra eu cavar nem nada. Honestamente, essa habilidade aqui é provavelmente a pior do jogo inteiro porque ela realmente não é boa pra combate. Isso aqui é mais pra você explorar e conseguir coisas do que qualquer coisa. É, é boa simplesmente uh, pra você encontrar segredos e moedas. E etc, mas só isso. A propósito, lembre-se, três pássaros. É tão fácil você descontar a presença dos pássaros ali como mera decoração, mas eles não são isso. A propósito, se você fizer um círculo, isso causa uh, bastante dano ali. O que talvez pode até ser razoavelmente bom em alguns chefes, mas... Uh, certamente não é algo que me anima muito. Uou! Eu não tinha reparado nisso, mas as plataformas ali te dão bastante velocidade. Algo bom de se perceber. A propósito, aqui nós temos mais uma habilidade Malfo. Que é simplesmente... Uh, esse aparelho pode se estender, encolher e... É isso, é simplesmente... Pera, o quê? Sério? Eu pensei que... Eu não vou questionar o que acabou de acontecer ali. Eu pensei que, tipo, eu fosse causar dano contra aquele Scarf e não o que acabou de acontecer ali. Mas tudo bem, é válido. Uh, aquela lula ali realmente não tava nem ali pra nada. Tipo, isso aqui apareceu e eu simplesmente achou... Ah, ah tá, tá ok. Eu tava ok na água, eu tô bem fora na água. Eu aceito tudo o que está acontecendo neste momento. Ok, agora aqui é o lugar. Tipo, aqui! A, a propósito, ainda bem que não tá correndo eletricidade por aqui. Esse poste caiu e não tem uma parede invisível aqui. Portanto, aqui tem uma ilha secreta que... Yeah, você tem que simplesmente ter olhos de águia... Para perceber isso aqui. Especialmente considerando que tem um dia aqui. Yeah! Eu, agora que tipo, as coisas estão com, ficando. Uh, começando a ficar um pouquinho mais complicadas nesse sentido. Mas. Uh, yeah. Olha, yeah, um dos outros. é pássaro! É! Ok, agora a última coisa é simplesmente que eu tenho que escavar o Max Tomato. Eu não lembro onde está, mas tipo, eu acho que deve ser realmente difícil de ignorar. Provavelmente é aqui. Agora que eu estou pensando, mas é. Basicamente, se a fase uh, tem uma topeira, provavelmente significa uh, que é bom você tentar utilizar a habilidade de cavar pela maioria da fase, mas. Yeah. Só que realmente não é uma habilidade. Que te dá muito DPS. Isso é verdade. Mas também, eu acho que, tipo... Tentar fazer a arena com essa habilidade... Seria um desafio... Uh, bem razoável. A propósito, tipo... A estrazer... Oh! Isso aqui! Isso aqui é realmente divertido. Ok. Agora eu não me lembro a rota exata que eu tenho que tomar aqui... Ok, não, não preciso me preocupar com rota nenhuma, pra falar a verdade. o uh, que, que eu ia dizer? Tá aí uma boa pergunta. Quer saber? Deixa pra lá, não é mais... Ah, sim, arena. Uh, eu realmente gosto de como esses eram as arenas nesse jogo, tipo... Nessa mente, eu costumo não gostar... Oh, bom, aqui. Aqui está. Eu costumo não gostar muito das arenas em Kirby, eu acho que isso não é um segredo pra ninguém, com a exceção desse jogo, porque simplesmente os chefes são tão bons e que, tipo, é divertido fazer arena só por diversão. E também para farmar moedas se for necessário, coisa que eu precisei fazer... Uh, Algumas vezes, na primeira vez que eu joguei o jogo, porque eu gastei mal as minhas moedas. Se bem que, tipo, tem um monte de moedas de graça que você consegue obter também, só que você só consegue obter se você está conectado na internet e se uh, você tiver os códigos específicos. e Basicamente, é uma coisa. Enfim... Hora de voltar para Waddle G Town, ver se tem alguma novidade. A propósito, eu tô surpreso que eu ainda não consegui mais nenhuma planta de upgrade de habilidade. Eu realmente não deveria ficar surpreso, mas tudo bem. É, aqui a gente tem as entregas do Waddle Dee. Oh, e agora o Kirby tem uma casa. Ok, só isso ou tem mais... Tem mais. Nós temos este minigame aqui. Ok. Quer saber? Eu acho que... Hmm, eu acho que não sei. É, yeah, tem, tem um minigame. E você pode comprar coisas ali na cafeteria do adult Game. Ok. Agora com o lugar... Aqui, tipo, tem alguns lugares que você pode escalar com algumas moedinhas. Aqui e ali. A propósito, você pode entrar no, na chaminé, o que é legal. Ou, falando em entrar na chaminé, o que é legal, eu vou pegar a habilidade de fogo aqui, porque tem algo pra gente fazer. Ok. E agora a habilidade de fogo a gente tem. E a habilidade... Uh, da furadeira. Ok. Deixa eu pegar o fire aqui, basicamente. Ainda bem que eles fizeram isso de graça. Seria realmente ruim se você tivesse que pagar, considerando que já tem bastante coisa pra pagar. Uh, mas, yeah. Eu acho que você consegue algo ao acender a lareira aqui. Oh! Bom, sim, eu estava correto. Mas isso aqui é... Ah, não era exatamente o que eu queria. Ok, aqui, como vocês podem perceber, você basicamente tem um item reserva, igual em Super Mario World, que você pode comprar. Uh, yeah, isso isso meio que quebra o jogo uh, em alguns aspectos. Mas é, aqui tem um minigame uh, que basicamente acho que isso aqui é, sei lá, o equivalente de Cook, Serve, Delicious ou sei lá o que. Não, aquele jogo é muito mais complicado. Uh, basicamente, você tem que dar uh, o que cada Adoji quer. É realmente simples no é princípio e fica um pouquinho mais complicado depois. O importante é você ser rápido e prestar atenção. E como você pode perceber, fica um pouquinho mais complicado conforme a coisa uh, segue em frente. E... é, esse mini minigame lagava horrivelmente quando eu uh, joguei esse jogo pela primeira vez e yeah, era realmente uh, algo que não era a coisa mais agradável de se jogar no mundo ou oh? e fica mais rápido depois um tempo como vocês podem perceber um, mas uh, difícil sem dúvida alguma Pensar uh, quando isso aqui está acontecendo, sem dúvida alguma, isso é só um nível mais fácil disso aqui. Uh, eu acho que dá para você otimizar isso bastante para conseguir bastante pontos, mas é complicado. Ok? Satisfação 100%. Ok, eu consigo 95 moedas. Yahoo! Mas nós conseguimos mais dois níveis disso aqui e é ok, vamos lá. Kirby fazendo o bico. A coisa tá feia quando a gente chega nesse ponto. Mas é, agora a gente tem três possibilidades, o que é algo complicado aqui sem dúvida alguma. Agora uh, realmente demora mais pra você identificar o que cada cliente quer e... Sim. Yeah. Uh, eu acho que, tipo, você acaba conseguindo, provavelmente, até menos uh, moedas quando você termina isso aqui, simplesmente porque você faz isso mais lentamente, comparado... Ah! Bom, a satisfação não é mais 100%. Oh não, Kirby! Por favor, não acabe sendo demitido. Isso seria a pior coisa. Provavelmente, e yeah, o tempo ali é realmente uh, limitado em cada coisa. Eu acho que, tipo, quando eu chegar na maior dificuldade lá vai ser genuinamente, uh, realmente uh, difícil. Ok, yeah. ah, não, pontuação. Pera aí, o quê? 100%? Como assim? Eu acho que o jogo não considerou aquele erro simplesmente porque ele me interrompeu ali. Bizarro. E eu nem consegui muitas moedas comparado ao outro ali, mas... É, ok, agora... Agora que eu vou simplesmente calar a boca. Ah! Aquilo era um hambúrguer. Esses eram de propósito. Duas coisas redondas no menu. Ah! Ah! Duas coisas redondas no menu. É algo que desafia... Os sentidos humanos. É, yeah, toma o seu hambúrguer do Kirby. Literalmente, um hambúrguer que eles servem na cafeteria do Kirby no Japão. A propósito. Oh, Chris. Ah! Yeah! Acho que eu não vou conseguir. A não ser que a sorte seja realmente real. Uh! Ok, consegui me recuperar. Deu certo. 51% de satisfação. É, yeah, isso foi é, bem ruim. Mas, com isso, eu consigo a última recompensa. Acredito que é. Yeah! A gente consegue um cachapão especial específico aqui. A propósito, eu acho que se você comprar bastante coisa. Aqui você também consegue algo, uh, uma um boneco ali, mas eu não tenho completa certeza. Mas enfim, vamos terminar o episódio por aqui. O Kirby nem percebe quando ele cai da cama.